Oi, tudo bom com vocês? Então é bom dia, boa tarde Para você que está assistindo Independente do horário Mano, eu queria muito a ajuda de vocês Eu quero muito que vocês se inscrevam no canal Deixem o like, ative o sininho de notificação E deixem um comentário, deixem um comentário de tipo de, de, de que tipo de vídeo vocês estão querendo. Então vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu ia soltar outro vídeo, mas infelizmente aconteceu um trágico acidente. Felizmente eu tava no sinal parado e um carro bateu atrás de mim. Uff. Estava eu, Carolina. Aí o que que acontece? Eu sofri acidente, de carro. Aí o que que eu falei? Vou mostrar para eles o acidente e amanhã eu vou estar tá soltando outro vídeo. Vou explicar mais, você, mais ou menos pra vocês como é que foi o acidente E no final desse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês foto e um videozinho que eu fiz do, de como ficou meu carro Aí quando eu for buscar também eu mostro pra vocês, só um minutinho Vou explicar pra vocês mais ou menos como aconteceu o um acidente Aqui eu tô representatividade dos carros Estava eu aqui e veio esse carro aqui o sinal fechou, ele parou Vim e parei atrás dele O idiota veio e parou atrás de mim Aí é o que aconteceu? O sinal abriu. Quando o sinal abriu, esse idiota aqui, ó, foi e estancou o carro. E freou. Eu fui, tava atrás dele, aí quando eu vi que ele estancou, também freiei. Esse idiota aqui, ó, veio e... Ah, infelizmente eu fiquei sem carro. Aí foi aquele negócio. Liga pra polícia, não liga pra polícia. Liga e não liga. Liguei para minha senhorita, minha mãe. A mãe foi lá, e, aí resolveu com o cara. O cara tinha seguradora e levei meu carro pro seguro. Aí meu carro tá lá no seguradora. Então eu vou estar mostrando a foto para vocês: como meu carro tá e como meu carro vai ficar. E assim que meu carro estiver pronto, também eu vou mostrar para vocês como ficou. Não esquecendo de deixar um recado final, o que, é que a gente tem que fazer quando acabar o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E mande seu comentáriozinho também pra gente crescer com vocês. Isso. E só deixa o like quem tiver descalço e quem tiver galinha no fundo do quintal. Cadê minhas galinhas? Cadê minhas galinhas? Peraí, eu vou mostrar <risos> <a> minha galinha <risos> pra vocês. Não, sem meu cachorro. Ah, galinha deve estar dormindo. Ah, não, tem uma ali. É isso, tropa. Muito obrigado e valeu. Não esquece de deixar o like.